Hey! Estamos aqui para mais um vídeo e eu vou começar ele com uma profecia, que daqui 20 anos dificilmente a gente vai ver algum animal sofrendo para melhorar a vida de seres humanos. Isso se a gente souber usar as tecnologias certas. Vamos lá, antes de explicar esse assunto aqui, eu quero falar que ele seria parte deste vídeo passado que eu fiz. Lá eu mostrei estratégias de alimentação que poderiam alimentar a humanidade inteira e salvando ecossistemas em proporções continentais, quer dizer, a gente salvaria automaticamente muitos animais juntos nessa jogada. Então eu tô do lado deles. Porém, o vídeo ficaria gigantesco se eu jogasse esse assunto lá. Então eu trouxe pra cá um vídeo à parte. Seguinte, se a gente quer salvar os animais, a gente precisa identificar primeiro quais são as principais áreas que são fontes de sofrimento para eles. E existem três. A alimentação, porque a gente pega carne para comer. A área de tecidos, porque a gente pega couro para vestir. E a área de pesquisa, já que vários animais são usados para desenvolver produtos de diversos setores, desde cosméticos até remédios. Então, todas essas áreas precisam passar por mudanças drásticas para atingir esse objetivo. E hoje adianto uma coisa, que não adianta muito ficar tentando disseminar nas pessoas aquela sensação de dó e empatia pelos bichinhos, porque o resultado que se consegue com isso é pequeno. Existe uma explicação muito simples, que é a empatia é seletiva. Eu conheço pessoas que são ativistas, defensores dos animais, ajudam a salvar inúmeros cachorrinhos que estão por aí desabrigados na rua, mas chega no final de semana, vai e aquele churrascão de carne. E aí, cachorro e carne tem pesos diferentes para elas. Entende? É esse o ponto que eu quero chegar. Porque é muito difícil mudar o hábito alimentar. Existem pessoas que já tentaram virar vegetarianas e veganas e não conseguiram. E existem outras que conseguiram. Existem limites que algumas pessoas conseguem ir apenas com esse discurso de tentar mudar hábitos de vida e tudo mais. É preciso ter uma força além que ajude a mudar essa realidade. E para esses casos é onde eu defendo o uso de tecnologias para que a gente usasse as tecnologias certas em todas as áreas e essas tecnologias forneçam as coisas que os animais hoje fornecem e assim dispensem eles, ou seja, a gente está criando uma alternativa no lugar dos animais e aí a gente não precisa usar eles e eles não vão sofrer não, nas mãos de seres humanos Essa é a ideia desse vídeo, por isso que teria muito mais adesão e eficiência Então vamos começar a resolver esse problema começando pela alimentação, que é a principal fonte de sofrimento dos animais Felizmente, nesse vídeo aqui, eu já mostrei a solução para a gente resolver essa porra. Que é o que A gente construir prédios para cultivar alimentos. E nesses 10 primeiros anos, o foco deveria ser a aquaponia, que é um sistema de cultivo de peixes e plantas que está consolidado, produzindo muita comida, evitando desmatamento de florestas e pesca predatória matando peixes. Quer dizer, a gente mata muito mais animais do que a gente come, o que é extremamente prejudicial ao ecossistema. Só que, apesar de todos os benefícios sociais de alimentar a humanidade inteira e ambientais de evitar um risco de extinção em massa das espécies, tem gente que ainda critica as fazendas verticais, porque não concorda que os peixes ficar confinados num lugar fechado. Peraí, em primeiro lugar, a minha prioridade é salvar o ecossistema. Não adianta, você salvou no um ecossistema, você salva vários outros animais junto. Ponto final. Em segundo lugar, que eu não acredito que é, se você eliminar essa tecnologia, apenas convencer os outros a deixar de comer carne vai funcionar. Tem muita gente que é vegano e acha que isso seria possível, conscientizar os outros. Mas veja só que tanto que a conscientização, o poder dela é pequeno. Desde pequeno eu ouço que deve jogar o lixo no lugar certo. Só que muita gente joga no chão. Quer dizer, esse problema não foi resolvido apenas com conscientização. Mas deixa eu mostrar um, um raciocínio que foi resolvido com tecnologia. Cavalos. Por exemplo, muita gente usava cavalo para empurrar carroça, só que depois que desenvolveu o automóvel, mesmo sem qualquer empatia, ele era mais eficiente e dispensou os cavalos, ou seja, ajudou os cavalos a pararem de sofrer. Quer dizer, se você cria uma tecnologia e sabe usar ela da maneira certa e ela substitui a antiga, automaticamente você salva, ou seja, existem muitos casos de animais que sofrem. Então, assim, os 10 primeiros anos, a ideia da aquaponia é, isso, é salvar inúmeros outros animais que andam morrendo aqui. Vai diminuir drasticamente os animais que morrem. E nos dez anos seguintes, a gente focaria em carne de laboratório. Quer dizer, poderia salvar inclusive os peixes que morrem na aquaponia. Mas, apesar de tudo que eu falei, eu quero fazer umas considerações aqui. A primeira é sobre a aquaponia. Porque podem ter fazendas verticais para vegetarianos. É uma ideia que eu ouvi e achei bem interessante. Porque é o seguinte... O peixe que nasce na natureza precisa 100 filhotes de peixes para um virar adulto. Brother, é o mesmo que você juntar alunos de duas ou três salas, assim, vai dar assim: você começa a matar um por um, por um por um, só sobra um. Bicho, essa chance de sobrevivência é minúscula. E se você pode criar o peixe até a fase adulta aqui, em segurança, e depois devolver eles para rios e oceanos, dependendo se eles forem de água doce ou salgada, você está permitindo os peixes viverem muito além da expectativa de vida deles. Eu acho isso mais ético do que nascendo simplesmente na natureza. Eu não vejo problemas éticos aí. Se eu fosse um peixe colocando no lugar deles, eu preferia nascer numa fazenda vertical de aquaponia. Primeiro ponto. Pessoas que não comem peixe podem simplesmente deixar esses peixes para repovoar oceanos e rios que já foram bastante degradados. E o segundo ponto. É sobre a fazenda vertical, que com certeza usa animais, mas o sangue deles. Não há o abate, mas você continua usando os animais. Eu não vejo grandes problemas, em relação aos problemas que existem hoje é minúsculo, ou seja, vai salvar inúmeros animais, mas você ainda pode salvar esses animais que são usados, porque a genética está desenvolvendo bastante, já tem o método CRISPR, que ele é uma edição gênica precisa, e com isso você pode às vezes pegar células vegetais, implantar códigos genéticos de animais para ver se as células se comportam. Existem pesquisas nesse sentido. Ou seja, até as carnes de laboratório do futuro podem vir de células vegetais. Tudo isso é só para mostrar que se a gente souber utilizar a tecnologia que a gente tem da maneira certa, a gente consegue resultados excelentes, tanto éticos quanto para satisfazer nossas necessidades sociais e ambientais. Bom, todas essas questões éticas que eu não pude falar nesse vídeo, eu acabei de mostrar agora, que dá para ter solução dentro da tecnologia e usando ela de maneira certa. A gente consegue ampliar e ir libertando cada vez mais e progressivamente os animais. O problema de muitos defensores dos animais, que querem ver os animais livres de uma hora para outra, é porque não são eficientes. Mudar o hábito alimentar não é algo que funciona de um dia para o outro. E mais, sempre que eles tentam mudar o hábito alimentar, vem o discurso de saúde. Eu sou totalmente a favor de saúde, mas tem muita gente que não é. Velho, se fosse para todo mundo se guiar unicamente por saúde, aniversário de criança não teria doce, nem bolinha, nem bolo, nem salgadinho. Tem muita gente que come no fast food, sabe que faz mal e continua comendo. Tem muita gente que fuma, sabe que faz mal desgraçado, nenhum benefício e continua fumando. Ou seja, o discurso de saúde ele tem pouca persuasão e mesmo muitas pessoas que tentam seguir ainda sofrem deslizes. Então assim, não é eficiente em mudar comportamento social. E ainda tem mais um fator que é bem emblemático. Porque nesse vídeo aqui, eu fiz um, mostrei alguns testes que mostram questão de empatia. Então muitas pessoas que provavelmente são defensoras dos animais devem ter pontuado bastante nesse vídeo. Pode fazer aí que você vai, você vai sacar qual é o seu perfil. E existem muitas pessoas que não tem. Existe essa variabilidade de personalidade nas pessoas, cara. Mas a questão é que existem essas diferenças e nem todo mundo vai ser convencido pelas mesmas ideias. Então assim, eu sou extremamente a favor de querer salvar os animais, mas a melhor estratégia é com a tecnologia. E é isso que eu estou mostrando nesse vídeo. Fazendas verticais de acoponia e carne de laboratório são as maiores aliadas no quesito de alimentação. As fazendas verticais prometem salvar tantos animais no prazo de 20 anos, que se fosse para alguém ficar convencendo os outros a parar de comer carne, para salvar esse tanto de animais, essa pessoa teria que convencer pelo menos 10 pessoas por dia. Olha, isso não tem cabimento, não é realista pensar nisso daí. Então, assim, é justamente por isso que eu estou querendo colocar esse foco, porque muitas vezes as pessoas podem tentar salvar os animais apenas com foco em dieta, só que se ficar insistindo nisso, sabendo que não é eficiente, isso é o mesmo que se isolar numa bolha e, por omissão, permitir que os animais continuem morrendo. Então, não basta ter apenas os melhores sentimentos e considerações pelos animais, que isso não significa que as atitudes que você vai estar tá tomando são as melhores em relação a eles. Por exemplo, uma pessoa pode gostar bastante da outra, essa outra tem diabetes e está passando mal, tem uma crise. E ela tem duas coisas à disposição, sal e açúcar. Se ela não souber qual que ela vai dar, ela pode matar. Por isso, até tem um ditado que diz que de boas intenções, o inferno está cheio. Não basta você ter as melhores intenções de resolver alguma coisa. Mas se você não sabe como agir especificamente para resolver aquilo, você pode colocar tudo a perder é essa mensagem que eu quero passar nesse vídeo nós temos uma tecnologia que é aliada para salvar para resolver esse tipo de problema salvar os animais mas existem muitas pessoas que por achar um ou outro aspecto que seja ruim da tecnologia ignoram ela por completo e aí fica nessa bolha de omissão que permite os animais continuarem morrendo com o tempo e fechar em bolha é um grande problema porque a pessoa acaba se fechando para outras possibilidades que existem isso é ruim para principalmente quem quer defender os animais, porque existem possibilidades excelentes surgindo que embora, por exemplo, quem é vegano não goste de ver os animais sofrendo, mas alguns animais vão salvar inúmeros outros. Então é uma porta que se abre para mudar a realidade. Eu não quero forçar ninguém a mudar o hábito alimentar, até porque não é o propósito desse vídeo. Porém, eu quero só estimular, se as pessoas puderem trocar uma ou duas refeições ou três na semana. Tudo isso já consegue um impacto grandíssimo em relação aos animais e existem alternativas surgindo. Atualmente já estão surgindo muitas alternativas para criarem produtos que imitam o gosto da carne, seja carne de frango ou mesmo da carne normal, o hambúrguer. Tudo feito a partir de vegetais. Então é uma ideia excelente que pode contribuir. Muitas pessoas que comem carne às vezes podem não sentir tanta diferença ou comer algum dia ou outro e isso já vai estar salvando animais também. O exemplo mais conhecido nessa linha é a carne de soja, embora muita gente não gosta do gosto dela ou outras pessoas não gostam do fato da maioria das sementes serem transgênicas e por causa disso aplicar muito pesticida. Só que isso é apenas um exemplo, existem vários produtos sendo feitos de outros vegetais, não só para carne, como leite e queijo também. Aliás, não só vegetais são usados para produzir alternativas para carne, como fungos também. Tem até um fungo aí que tem gosto de bacon, para quem animar a entrar nessa história. Esse tipo de iniciativa tem um apoio total também, porque você está criando uma alternativa para as pessoas consumirem. E fazendo isso, vão deixando de comer carne e salvando os animais. E como curiosidade, olha só, mesmo que a gente passe a comer toda a nossa carne de laboratório ou feita a partir de células de vegetais, ainda assim a gente vai continuar criando gado. Esse vídeo aqui mostra o porquê. Porque uma criação de gado específica, que ele é criado naturalmente, livre na natureza, isso pode ajudar a reparar ambientes já degradados. O que é interessante, porque hoje o gado é o principal responsável pelos problemas ambientais. Então, a diferença entre você estar colaborando com a recuperação do meio ambiente ou destruindo ele, é o tipo de criação dos animais. Aqui é claro que não daria para alimentar a humanidade ainda mais em larga escala, só que é um método que você simplesmente deixa os animais brincando, vivendo na, na natureza. E isso vai reparando ela. E para ser sincero, eu não vejo problema da gente chegar nos animais e pegar o leite deles. Nenhum problema. Se tivesse algum ET mais avançado e chegasse aqui e quisesse meu leite, eu daria o meu leite para ele, desde que você não injete hormônios e confine eles para viver em função daquilo. Se você vive livre, você pode oferecer para o outro, pronto. Então assim, eu não vejo problema da humanidade continuar tomando leite, queijo e outros substratos derivados de animais. Várias espécies na natureza vivem nesse estilo de simbiose. Eu acho que a gente pode oferecer isso também. A gente oferece proteção para eles e não tem nenhum predador e tudo mais, ao mesmo tempo que a gente retorna em termos de produtos. Desde que não haja nenhum tipo de exploração a mais, não há problemas éticos, ao menos na minha visão. Pois bem, além da alimentação, a área de tecidos é responsável pelo sofrimento dos animais quando a gente pega o couro. Mas ainda bem que soluções já estão surgindo para resolver esse problema. Como você pode ver aqui, laboratórios, além de produzirem carne, estão produzindo couro. E olha que fazer couro é ainda mais fácil, a partir de células. E para melhorar ainda mais, além de usar as células para produzir o couro propriamente dito, a gente pode utilizar o resíduo de chá para produzir um produto alternativo, que é diferente, mas funciona semelhantemente ao couro. Então assim, a gente está conseguindo criar cada vez mais alternativas para substituir produtos animais que a gente utiliza. E com isso vamos salvar muito mais animais. Olha só as maravilhas que só a tecnologia proporciona. E por fim, a última fonte de sofrimento dos animais que eu selecionei para falar é a área de pesquisa. Mas graças à tecnologia, a gente está criando alternativas para não precisar dos animais. Por exemplo, uma das grandes revoluções que está acontecendo é que a gente está começando a criar tecidos artificiais fora do corpo humano. Já cria muitos órgãos fora do corpo humano em laboratório e tecidos também. E isso, você pode usar, fazer pesquisa em cima daquilo, sem precisar de usar animais. Então assim, diminui drasticamente o uso que nós fazemos deles. Por exemplo, aqui mostra como um tecido neuronal que criaram, criaram uma rede neural a partir de células humanas, que a gente pode testar e tudo mais, tem mais fidedignidade em relação a gente, porque são células nossas, e com isso diminui muitos estudos em relação a drogas que a gente acaba usando um monte de ratinho por aí. Ah, e falando em ratinho, não, é só em pesquisa que eles são usados. Até nos estudos, por exemplo. Quem faz biologia tem que dissecar os animais para conhecer lá dentro e tal. Só que aqui a tecnologia permite você imprimir um rato. Então assim, vem um objeto que é igual a um ratinho, você abre, você estuda lá dentro. E isso sem matar animais. Então você vai somando as evoluções que estão acontecendo em todos esses níveis, muito menos animais vão ser necessários para a ciência. E o progresso vai continuar sendo feito. E já que estamos falando de impressora 3D, cara, vamos esquecer as maldades que a gente fazemos pelos animais. E olha aqui, tem muitas pessoas que andam fazendo próteses para ajudar animais que são deficientes ou sofreram de alguma maneira. Por exemplo, aqui esse cãozinho aqui, ele voltou a correr depois de uma prótese feita com impressora 3D. Não só o cãozinho, mas diversos animais como águias, elefantes, tartarugas eles acabaram ganhando próteses para ajudar a viver na natureza. Isso tudo só ilustra o ponto desse vídeo, que a tecnologia é a melhor aliada para salvar os animais. A gente está não só evitando a morte que acontece deles, permitindo o progresso da humanidade continuar acontecendo tranquilamente porque alternativas vão surgindo, como também a gente pode pegar e ajudar muitos animais por aí que precisam de ajuda. Então assim, um mundo muito mais humanitário está nascendo. É por isso que eu fiz a profecia do início do vídeo, que daqui 20 anos, se a gente souber usar as tecnologias da maneira correta, vai ser muito difícil de ver algum animal sofrendo na nossa mão. Então eu quero encerrar esse vídeo com essa imagem aqui que mostra a principal fonte de sofrimento dos animais, porque isso está com os dias contados. O que a gente precisa é focar nas principais tecnologias chaves, agir com a união, porque a união faz a força e maximiza os benefícios. E quanto mais pessoas souberem das coisas que eu falei nesse vídeo aqui, mais pessoas entenderem das alternativas que estão surgindo e incentivar elas, mais rápido elas vão se desenvolver e mais rápido os animais vão estar sendo libertados do sofrimento. Que o futuro seja para todos nós, terráqueos. Valeu!